Um dia Dona Ana, o Bolsa Família, recebeu. Com dinheiro que ela ganhou, no mercadinho carne comprou. Um dia o mercadinho do Carlão aumentou. Com dinheiro que Carlão lucrou, o José ele contratou. Um dia o primeiro salário José recebeu. E uma TV na lojinha do Chico, o José comprou. Um dia a lojinha do Chico, uma grande loja virou. E o Bolsa Família a cidade inteira mudou Vote PT